Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Ó, oh, notícia boa, notícia excelente que saiu aí nessa... na segunda-feira, né? E a gente vai dar, dando uma olhada aqui. Ah, o pessoal da EA finalmente fez um bom serviço, finalmente fez algo que a gente pode falar aí que foi alguma coisa boa, né? Foi a EA Motive. Uh, compartilhou aí algumas informações sobre o desenvolvimento do Dead Space Remake, né? A gente vai ter então o Dead Space Antigo, jogo lá de 2008, Remake, lembrando que é um Remake, tá bom? Então, a gente viu ali algumas novidades do que eles mostraram, tá? Foi uma, foi uma conferência ali, mais ou menos uma hora, que eles passaram lá conversando sobre o que aconteceu, Sob, conversando sobre como está né, esse desenvolvimento, é, sobre aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles querem retirar, coisas é, mais genéricas, podemos dizer assim, a gente teve poucas ah, coisas concretas que a gente pôde ver, mas assim já dá uma, já dá alguma coisa para a gente pensar e para a gente analisar se vai ser interessante ou não. Aí o que a gente tem de mais concreto que a gente pôde ver? Melhorias gráficas, obviamente, né? Porque a gente já tá, já passou aí a gente de 2008 para cá, já tem uma leva, né? 13 anos aí de joguinho. Então, o desenvolvimento, os motores gráficos da época eram piores do que é hoje, né? Então a gente teve um desenvolvimento nesse sentido. A melhoria gráfica já é algo que a gente esperava para Pra um jogo que vai vir como um remake, assim como a gente viu lá no Resident Evil, né? Mas, uh, eu, só, eu só quero colocar um adendo aqui, que se você pegar pra jogar Dead Space hoje, cara, ele ainda é um jogo bonito, tá? Ele ainda é um jogo bonito, tem que colocar isso. Ele foi Esse jogo foi feito com um carinho tão grande pro amante de Survival Horror, cara. Que jogo fantástico, viu? Esse jogo é muito bom mesmo. Mas ele era um jogo muito bonito, pessoal é... O pessoal fez uma coisa muito interessante, que foi colocar aquelas armaduras no Isaac, no personagem principal. E a armadura espacial dele é muito bonita, e ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, e ela, ela é muito detalhada, muito bonita. E como o personagem fica na frente da câmera o tempo todo, né, a gente tem aquele personagem visto em terceira pessoa, é, a, a armadura fica na sua cara muito tempo, né, ela fica muito presente na câmera. Então você, você consegue ver toda essa beleza aí Enquanto que o cenário também é um cenário é, bem, bem interessante né? é, Com características únicas Então é, é um jogo fantástico cara. Tem muita gente que se impressiona ao jogar o Dead Space de 2008 ainda hoje viu? Eu mesmo, já, é, a, acho que um, no ano passado Eu vi uma gameplay e, e eu me impressionei Eu vi assim e falei, cara, que jogo fantástico né? Jogo antigo e mesmo assim ainda tá, tá bem na fita né? A outra coisa é a física de combate né? ah, E vai ter algumas reviravoltas da história vai vale lembrar que a física do jogo na época o que, o que a gente mais gostou foi o sistema de desmembramento E agora é, eles mostraram que esse sistema de desmembramento eixo, quase que não saem véio. desmembramento, é, ele vai estar tá polido. Porque o que a gente tinha basicamente era quando a gente dava um tiro na perna ou no braço lá do necromorfo, é, esse, essa perna ou esse braço saíam né? Como se fosse um sistema único. Agora, eles falaram que eles criaram um sistema de camadas com pele, carne e aí vem o osso. Então, esse sistema de desmembramento ele vai ser mais polido, na ponto de que se a gente atira num braço e a gente quebra o osso, por exemplo, o braço pode ficar pendurado através da pele. Deu para entender? Então, assim, vai ser um sistema bem mais complexo, né? Coisas que a gente esperava. Então, a gente pode dar um tiro na barriga do Necromover, por exemplo, e a gente retira a carne, mas a gente consegue visualizar o osso, né? Vai ser um sistema bem interessante é, de desmembramento tal qual a gente tem aí né, em, em alguns outros jogos que a gente já viu por aí, mas de uma forma única, né? Porque o Dead Space realmente ele é reconhecido por esse sistema e é isso que transformou né, a saga Dead Space em uma saga tão amada e que foi esquecida aí. Mas a gente consegue visualizar aí que realmente vai ter muitas coisas interessantes. Eles quiseram se aproveitar bastante da da ambientação do, do jogo, que ela é muito claustrofóbica, né? Ela é, é feita sempre em sistemas ah, corredores, lugares muito, muito apertados e você fica ali nesse cenário é, bem bem tenso, né? Você fica tenso, a maior parte do, do jogo você tá tenso. Cara, a primeira vez que você joga o Dead Space é uma coisa de louco, cara. É uma sensação muito top mesmo. É uma experiência única Tanto é que se você jogar uma segunda Eu acho que o fator replay dele não, não é tão legal assim Porque se você jogar uma segunda Você já vai sentir que você não tem uma é, A mesma imersão que você teve lá na primeira Eu lembro que eu joguei Esse jogo uh, Acho que foi 2009 2010 2010 E cara, a primeira vez que eu joguei Foi tenso, tenso, tenso Aí depois em 2015, 2016 Eu testei de novo o jogo Mas eu joguei só uns 20 minutinhos Eu não gosto muito de ficar jogando o um jogo é, duas três vezes, mas eu lembro que não foi a mesma experiência. Apesar de achar o jogo ainda muito bom. E se você não jogou, né, vale a pena aí você jogar esse jogo. E visto que a pré-produção aí tá, tá no seu na fase inicial, talvez você queira esperar um pouquinho para já pegar um remake bem legal aí do jogo. A, a, esse sistema a, da, da gameplay dele né, é muito interessante. As armas. A gente tem as armaduras, Dead Space traz muitos elementos que, cara, é, é excepcional, é muito massa mesmo E você deveria dar uma chance aí para esse jogo Tem outra coisa também que eles falaram que é a, a melhoria das coisas que deram errado lá no primeiro cara ah, o, o primeiro jogo, ele é, acho que 90% é muito bom e tem algum, aquele 10% que é sempre o que pega, né Aquilo que é, talvez seja uma coisa ruim tem alguns momentos que são desinteressantes no jogo, né? E principalmente o sistema é, de, de gravidade zero do jogo, a, a física dele no, no jogo original é, é um pouco travada. É uma física assim que em, em, muito, em muitos momentos do jogo te dá um pouco de estresse. Você fala, pô, vai ter que, que pegar essa, essa gravidade zero aqui, sabe? Então eles, eles disseram que eles estão estudando e aprimorando essa física aí quando o personagem está nessa gravidade zero para que ela seja um pouco mais fluida, para que ela seja interessante. Para que na hora que você esteja na gravidade zero você fala Pô, que, que cena massa, né? que parte interessante. Então isso aí é muito bom, né? vai sanar aí alguns problemas e com certeza, cara, não, não tem muito o que dizer da franquia Dead Space, do jogo Dead Space o primeiro. É um jogo muito bom mesmo. Se tratando de, de survival horror. Talvez seja um dos melhores. né? É, juntamente aí com os Resident Evil. A, juntamente com é, Evil Within. Então assim. É, é um trabalho muito bom mesmo. Se eles fizerem minimamente um, um trabalho bem feito. Já vai sair um jogo bom. E se eles realmente se empenhar. Que é o que pareceu aqui. Eles estão empenhados a a trazer coisas novas e tirar aquilo que estava ruim no primeiro. Cara, vai ser um jogo fantástico, fantástico, fantástico, viu? É... Eu preferia muito que fosse uma sequência, né? um novo jogo, um reboot, mas eu ainda agradeço por, por ser um remake aqui. Ah, Resident Evil 2, aí, principalmente o 2, mostrou que o remake é uma coisa interessante. Se for bem feito, então, desde que seja bem feito, eu não me importo muito, tá? uma notícia interessante boa também né é, vai ser um jogo sem microtransações né provavelmente um offlinezinho tranquilo bom de jogar gostoso você vai jogar vai ter uma experiência muito única e beleza tá tudo certo não tem problema com isso é muito bom então é isso aí grande notícia cara é bom demais trazer notícia boa aqui para galera viu a gente vai ficar acompanhando aqui uh, a Space, que que vai acontecer vamos ver mais coisas a respeito da sua do seu desenvolvimento de como, é, de como ele está sendo feito e eu quero, esse jogo aqui eu gostaria de jogar aqui no canal com vocês, beleza? quando eu sair aí a gente vai fazer uma força para jogar aqui, então é isso aí um grande abraço para todo mundo e até mais